Olha eu aqui outra vez. Vamos para a perguntinha do dia. Aí perguntou, Ana, fiz uma micropigmentação e acinzentou da metade para o final. Por quê? O que devo fazer? Neutralizar apenas essa parte? Sim, neutralizar somente a parte que está cinza. Se a parte do início da sobrancelha do meio para o início estiver boa, pode continuar. Provavelmente tem acontecido isso porque você trabalhou numa angulação correta. Aqui na sua cliente, dá para ver aí ó. Você deve ter começado a 45 graus né que é uma técnica que implanta bastante pigmento só que você esqueceu de virar a cabeça da sua cliente então provavelmente aqui tenha pego menos tenha atingido uma camada mais superficial então aonde você aprofunda muito a agulha ele tende a cinzentar sim. Porque se você neutralizou, aqueceu o pigmento, tudo bonitinho em relação à melanina dela, isso não deveria ter acontecido se fosse colocado o pigmento na profundidade ideal, tá bom? Neutraliza esse final da sobrancelha, capricha depois no retoque que vai dar tudo certo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!